Sabe esse Só <tos> né? Sabe esse corre de cada dia, de cada manhã. Certo? Acordar com o espírito ardente, uma sensação. Velho, velho, velho, velho, velho, velho, velho, velho, velho, é macaia no bagulho. E aí, sem neurose, quem trampa? arruma de estoque pra banca. O por todos até que não sobra em nenhum acicelo, assim, a confiança chega de canto criança. O um tanto de licença já basta. Metade da fiança podia ser paga antes de ter feito a cobrança. E deixa que eu bato na dança. Mas sem essa de passe ensaiado, chego de lado, evito contagio no estágio, maldito devolução rara. E esse tapa na cara que a vida nos dá, nos prepara pro plano. Disfute do melhor, faz com que possamos aproveitar as delícias mantidas no lar e que o refletem. Nos que merecem opressores, não se revelem. Porque não relevamos fulanos que não respeitam ciganos que percebem. Se o fumo não interfere no lucro local, nem judicial que o governo nos deve. Tem minoridade mental pra justificar a culpa dos homens e é depois que cresce. um coro em breve, se vai ser tu mano, reflete. Nossas atitudes te condizem, oposto um que os amigos defendem. Na indola hack o principal foco tem com Deus, que a gente sempre agradece. Esse merecimento de todos os dias, de todas as gems, de todos os boom, boom. boom pé é o rap, ha, sim, bitch. Fat cap, cap, rap, fat cap. Beijo, todo tempo parado. No olhar que se movimenta tão rápido. Fanático, não é minha culpa. Minha cúpula forma fanático, zufa. De quanto faz um dia? Quem que vai dizer que minha luta não vale? Mal sabia que quem é um quilarde. sua morte, depois que o Ikara chamam de covarde. Mais tarde, nós veremos quais são os venenos, são dores e pistas. Mas sempre tão perto. Se quando descobertos, lançamos seremos piedosos. Amiga, vez, como nunca fomos, agora faremos a traição. Com toda a razão, nós não derramaremos lágrimas e logo venceremos. Sim.